É o seguinte, é, quando eu sentei com a Ana e falei da razão que me trouxe aqui, eu falei que eu estava buscando aprimoramento profissional, né? Evolução profissional. E aí a situação é a seguinte, hoje eu trabalho com treinamento, mas no nível life coaching. E eu estou sendo procurada, os, os meus clientes uh, de life coaching me procuram para dar treinamento para suas empresas. Então, é, eu senti a necessidade de fazer o executive. De um ponto de vista, é, pode ser que o que me motivou foi a incerteza. Né? Ah, eu não tenho segurança para trabalhar com essa equipe, é incerteza. Mas, por outro lado, pode ser a certeza. Ah, eu, tenho, eu estou certa de que esse é o caminho, de que eu posso contribuir, então é a certeza. Como que eu posso distinguir qual que é? Se o que me motivou, o que me trouxe aqui a razão é certeza ou a incerteza? Você primeiro que você não tem que distinguir. Você não tem que fazer a escolha. Você está você está diante de um dilema querendo fazer uma escolha e talvez esse dilema seja exatamente o teu estado atual. Ou seja, os dois. Ah, por isso que você lá no começo disse que pode ter um, dois ou até três, um, três. quatro, tá. cinco, seis. Que a gente vai falar dos outros dois depois. Tá. Você está querendo fazer uma escolha. Por que você está querendo fazer uma escolha? Porque o ser humano é assim. Eu brinco, tá? com todo o respeito, que nós somos bipolares. A gente é 8 ou 80. Você está querendo um lado ou outro, você está querendo polarizar. Por que não pode ser os dois? Pode e é. Eu estou conseguindo incerteza e estou conseguindo certeza. Eu fui estudar algo, porque eu não conhecia muito bem, e porque eu quero aprender mais sobre aquilo. O aprender mais me gera certeza e eu fui buscar por conta de uma incerteza. Eu tenho os dois. Era uma dúvida, era um desconhecido. Esse desconhecido gerava um desconforto. E eu fui buscar. O entender e aprofundar mais para ter o quê? Conforto. Pode ser os dois. Então, você acrescenta aí uma terceira opção. As duas anteriores.